E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um vídeo tutorial de como comprar a rádio caca utilizando o computador Eu havia feito um vídeo anteriormente de como comprar a rádio caca utilizando o celular E agora vamos fazer o computador, porque muita gente me pediu né, que prefere comprar pelo computador Então pessoal, primeiro de tudo a corretora que a gente vai utilizar é a gate.io tá? Gate.io Link aqui na descrição, você clica no link, você vai vir aqui para gate.io. Chegando aqui na gate.io, você vai se inscrever, fazer o seu cadastrozinho, É muito tranquilo, tá pessoal, é bem fácil de fazer o seu cadastro aqui. Não tem mistério, faça o seu cadastro. E após você fazer o seu cadastro, você vai enviar o SDT para cá. E como que manda o SDT para cá? Vou deixar um cardzinho aqui, pessoal, ó, vai aparecer aqui em cima um card de como mandar o SDT para Gate.io. Após você mandar o SDT aqui para Gate.io, você já vai poder comprar a Rádio Caca. Vamos lá, pessoal, vou logar aqui na minha conta, tá? Você loga aí na sua. Pronto, já estou logado aqui na minha conta. É muito fácil, agora vamos lá, pessoal, como que a gente compra Rádio Caca? Já mandou seus USDT para cá, agora vamos lá pessoal, já mandei meus USDT, tá? já tem um USDT aqui na minha carteira e agora eu vou mostrar para vocês, chegando nessa tela aqui você vem aqui ó, em negociar, negociação spot clássico, aqui nessa telinha pessoal é onde tudo vai acontecer, notem que a moeda que está em questão aqui é a Bitcoin USDT. A gente vai ter que colocar aqui ó, a rádio caca. Como que a gente faz isso? Vem aqui ó, em pesquisa. Você digita aí, ó, Raca. Olha, já vai aparecer. E ela só vende com o SDT. Tá bom, pessoal? Por isso que você tem que mandar o SDT para cá. Então vamos lá. Seleciono aqui a moeda. Olha só que mudou aqui. ó, tá? Então aqui é a rádio caca. Agora, se a gente comprar, a gente vai comprar a rádio caca. Então, vamos lá, pessoal. Já selecionei aqui, agora você tem que descer até essa parte aqui, ó. Chegando nessa parte, você clica nessa seta. Aqui, pessoal, é comprar no verdinho e aqui é vender, se você quiser vender suas rádio caca. Eu tenho isso aqui já de rádio caca, ó. Eu não quero vender, eu quero comprar mais. Ela deu uma corrigida, ó, tá em 93 aqui, ó, cents então vamos lá aproveitar essa promoção aí da queda do Bitcoin como que a gente faz agora tá aqui ó tem 11 dólares tá E como que a gente faz você faz o seguinte você seleciona aqui ó o esse vendedor aqui ó seleciona seleciona esse vendedorzinho aqui ó montante que você quer comprar aqui você seleciona quantos por cento dos seus USDT você quer comprar ó tá vendo 50%, 75% e 100%. Vou comprar 100% dos meus USDTs. E clico aqui, ó, pessoal, em comprar. Confirmar a ordem. Coloco minha senha de compra. Que você cadastra tudo no menu segurança. Pronto. Já fiz a minha compra. Prontinho, pessoal. A nossa ordem já foi executada. Nem veio para o booking, tá? Quando vem para o Booking, ela fica aqui, ó. Como ela foi executada, já nem ficou nada aqui, ó. Minhas negociações. Está aqui, ó. As nossas negociações, ó. Está aqui, ó. Já compramos ela aqui, ó. Concluída. Então, pessoal, agora vamos olhar aqui, ó. Na nossa carteira, Wallet, Cota Spot. E aqui, pessoal, já mostra o nosso saldo aqui, ó. Olha só quanto que eu já tenho de raca aqui ó. Eu tenho 607 dólares de raca. Tá, tenho mana aqui. Ó, se você deseja comprar mana, vou deixar um cardzinho aqui de como comprar mana. Aqui, Baby doge. Se você quer comprar Baby doge, vou deixar um cardzinho aqui também. Como comprar Baby doge. Então, pessoal, essas são as minhas moedinhas que eu tenho aqui que eu estou acumulando eu espero ter ajudado vocês, Esse, esses meus vídeos aqui são vídeos tutoriais de compra, não faço análise de moeda, apenas ajuda as pessoas de como comprar a moeda. Eu espero ter ajudado você, se eu te ajudei, deixa o teu like, se inscreve no canal, aqui tem muito vídeo para quem está iniciando no mercado cripto, e tamo junto, vamos lá e tchau, tchau, fui!